Olá meus amigos, vocês querem saber por que quando o chinelo está virado morre a mãe? É bem simples, na verdade isso é uma crença, né? lá no passado as mães falavam isso para que as crianças não tivessem o chinelo arrumado, né? da maneira correta, e obviamente outras coisas, então é uma questão de treinar, educar as pessoas para que se tornem mais educadas. Agora, por que isso é tão forte? Porque isso ficou gravado na memória da criança. Então, nós chamamos de uma estrutura de pensamento. Está lá gravado isso aí. E assim como está gravado essa história do chinelo, está gravado muitas outras coisas que a gente não enxerga e considera como sendo verdade. E aí você passa a ser um robô que repete as coisas que você aprendeu na infância. Se você quer aprender a como mudar, assista outros vídeos nossos. Aí você vai aprender a mudar a sua estrutura de pensamento e vai ter mais felicidade. Grande abraço.